The Elder Scrolls Skyrim é com certeza um dos maiores RPGs dessa década. Ele foi lançado em 2011, possui diversos tipos de criaturas, personagens, histórias e muitas outras coisas. O mapa é tão grande que mesmo depois de quase uma década, os jogadores continuam encontrando segredos e diálogos secretos espalhados por esse mundo. Nessa série de vídeos, Vamos dar uma olhada nas referências espalhadas pelo jogo. As referências, que também são conhecidas como easter eggs, são aqueles pequenos detalhes, objetos ou acontecimentos que os desenvolvedores escondem dentro do jogo para que o jogador possa encontrar. Eu sou o Bahamuli e vou mostrar para vocês 5 referências em The Elder Scrolls Skyrim. A próxima referência é sobre um filme clássico do diretor Zack Snyder. Ele dirigiu filmes como Batman vs Superman, Madrugada dos Mortos, 300 e vários outros filmes. Para encontrar a referência, nós precisamos ir até o vilarejo de Cartswastain. Assim que chegarmos no vilarejo, nós viramos para a direção oeste e seguimos rumo. Um pouco depois de sair do vilarejo, nós vamos encontrar um lobo e um corpo morto no caminho, além de um baú. Essa não é a referência, mas é o caminho certo. Passando por esse lobo e subindo mais um pouco a montanha, nós vamos encontrar a referência logo depois de algumas rochas, exatamente aqui no mapa. Aqui nós vamos encontrar um esqueleto, e mais acima, nós veremos um tigre-dente-de-sabre morto, preso no meio de duas rochas, com um machado de aço bem próximo de sua cabeça. Essa cena é uma referência ao filme 300. Em uma das cenas do filme, o jovem Leônidas, personagem principal, está enfrentando um lobo, e encurralado, ele entra no meio de duas rochas bem parecidas com essas do jogo. O lobo então avança para cima dele, e ele enfia a lança na cabeça do lobo. Como Skyrim não tem lanças, os desenvolvedores colocaram o um machado no lugar. Mas dá para ver que é uma homenagem ao filme. Continuando com a nossa lista, a próxima referência está em um livro chamado Colby and the Dragon, o Dragão em português. O livro pode ser encontrado em vários lugares, mas o lugar mais próximo é no castelo de Whiterun. Assim que você entrar no castelo e subir as primeiras escadas, vire à esquerda que você vai encontrar o livro em uma das prateleiras. Ao ler o livro, você vai ver que a história conta a aventura de Colby, um bravo guerreiro nórdico que um dia foi comandado pelo seu chefe para ir matar um dragão maligno que ameaçava o vilarejo. Seguindo as páginas, você pode ver, há um trecho da história e algumas linhas de texto. Essas linhas normalmente são ações, e do lado delas, há um número. Esse número representa a página que você deve pular para continuar a história. E é aí que está a referência. O livro Colby e o Dragão foi escrito em um estilo diferente dos outros livros presentes no jogo. Ele foi escrito no estilo Choose Your Own Adventure. Escolha sua própria aventura em português. Assim como em um RPG, você, o leitor, jogador, escolhe cada ação que o personagem vai tomar, tendo vários finais disponíveis dependendo das suas escolhas. Esse estilo apareceu recentemente em um filme interativo da Netflix. Em Black Mirror Bandersnatch, você pode escolher o que o personagem principal vai fazer, decidindo o rumo que a história vai tomar e um final para suas escolhas. A próxima referência é para quem curte um metal nórdico de Skyrim, e pode ser encontrado no castelo de Whiterun. No quarto do mago da corte, Faringar, em uma das estantes, há um livro chamado Troll Slaying, que seria algo como Matando Trolls, e o seu ator se chama Finn. O livro basicamente conta como identificar e lutar contra um Troll, falando sobre o terceiro olho como os Trolls são fracos contra fogo e tudo mais. Mas onde está a referência? Se você pegar o nome do autor e a primeira parte do título do livro, em inglês, teremos Fim Troll. Fintroll é uma referência à banda de folk metal finlandesa com esse mesmo nome. As músicas deles normalmente falam sobre lutar e matar trolls. Acredito que algum desenvolvedor da Bethesda provavelmente é fã de folk metal e decidiu fazer uma pequena homenagem à banda, já que são nórdicos e entram na temática do jogo. Essa referência é para os fãs da série de TV Game of Thrones, que acabou recentemente na oitava temporada. Atenção, contém spoilers para uma das missões da cidade de Markart. Continuando. Para ver a referência, o jogador precisa completar a missão The Forsworn Conspiracy e completar a missão No One Escape Sidna Mine, matando o rei dos Forsworn, Madanak, e escapando da prisão nas minas de Markart. Logo que ele sair pelo portão de volta a Markart, ele será abordado por Tonar Silverblood, um dos membros da família mais rica e influente de Markart. Tonar então vai dizer que o Dragonborn foi perdoado pelos crimes que cometeu e agradecer pelo serviço prestado e por matar Madanak. Então ele vai entregar o anel de família para o jogador como recompensa por completar a missão. Após esses diálogos e receber o anel, se o Dragonborn falar com Tonar logo em seguida, ele vai falar que seria algo como os Silver Bloods pagam seus débitos. Se você conhece Game of Thrones já deve ter lembrado de uma frase bem parecida com essa na série Game of Thrones, uma das famílias mais ricas e influentes, assim como os Silverbloods, são os Lannisters, e eles têm uma frase de família que sempre falam Os Lannisters sempre pagam seus débitos Então os Silverbloods devem ser os Lannisters dessa região de Skyrim, não é? A nossa última referência é sobre um outro jogo que faz um sucesso tremendo, provavelmente vocês já devem ter visto essa referência antes para encontrar a referência, nós precisamos ir para o topo da montanha mais alta de Skyrim. Subindo ainda mais de onde o dragão Partonax fica, você vai ter que dar uma de acrobata para chegar no topo. O caminho é um pouco complicado de chegar, mas nada é impossível. Subindo até o topo, veremos alguns minerais. E ao lado de um dos minerais, vamos encontrar uma picareta chamada Notched Pickaxe, ou picareta entalhada em português. De qualquer modo, Notched Pickaxe é uma referência ao criador do jogo Minecraft. O criador de Minecraft, Marcus Persson, é conhecido na internet como Notch, e devido à grande popularidade no Minecraft na época, e ainda até hoje na verdade, os desenvolvedores decidiram fazer uma homenagem ao jogo da antiga Mojang. Agora é só pegar essa picareta e minerar um dos melhores metais de Skyrim. Bom pessoal, essas foram as 5 referências no jogo The Elder Scrolls Skyrim. Você conhecia alguma ou todas? Comenta aí o que achou do vídeo, dá aquele like, inscreva-se no canal pode ficar ligado que semana que vem nós vamos postar mais 5 referências sobre Skyrim. Clique também no sininho para receber notificação de novos vídeos. Eu sou o Bahamuli, estou terminando a transmissão. Fui!